Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro descartou candidatura a cargo eletivo até 2026, mas definiu uma prioridade na atuação política, publicou Paulo Capelli em sua coluna no Metrópolis. Michele Bolsonaro descarta que vá se candidatar a um cargo eletivo, isso não quer dizer, contudo, que ficará fora da política. Michele Bolsonaro define prioridade após descartar candidatura. Ela pretende priorizar sua situação no pele mulher, braço do partido que deverá passar a presidir. A ideia do entorno de Bolsonaro é que Michele foque em temas de inclusão social, como de costume, especialmente no trabalho com deficientes auditivos na área de doenças raras, e dessa forma estimule filiações femininas no partido. Para isso, contudo, a ex-primeira-dama terá de mudar alguns hábitos. Desde que voltou dos Estados Unidos, ela mal aparece na sede do partido. Publicou o jornalista Paulo Capelli em sua coluna no Metrópolis.